os meios de envio são os, os modais é, que o Mercado Livre utiliza o ME1 é aquele de logística própria é o tá tanto tabela quanto é, todas as é, simulações de frete todas elas é feita pelo o vendedor pelo cálculo do vendedor tá e isso geralmente tem que tem que ser feito por juntamente com o Mercado Livre abrir, é, abrir conversas com eles para disponibilizar essa essa forma de logística é, ME1 Beleza? Bom, seguindo aqui rapidamente para os próximos Correios. Correios, todo mundo já sabe, né conhece, simples. É, colocamos aqui a agência barra coleta, que é a logística padrão ali do Mercado Livre. Então, você pode colocar ali para... É, hoje, hoje o Mercado Livre disponibiliza ali a questão das, das agências, né? você pode retirar na agência do Mercado Livre. E a coleta, a coleta padrão ali é, do MELI. Bom, o quarto, Fulfillment. Que é a armazenagem e expedição diretamente do Mercado Livre. Então, você faz o envio, manda os produtos para o Mercado Livre, o Mercado Livre faz toda a tratativa, desde a separação do, do pedido até o faturamento das notas fiscais, e expede o produto, e você apenas vende. Então, tem todo um processo, mas é basicamente isso. E o por último é o Flex lembrando que o flex o flex é aquela entrega como né é aquela entrega rápida entrega no mesmo dia que hoje em dia que eu falo eu moro aqui em São Paulo mas é muito utilizado as pessoas gostam bastante porque você compra antes dependendo do seu horário de corte você compra antes do meio dia chega no mesmo dia e bicho muito é muito muito muito bom só que até um ponto um ponto sensível que é ela é feito pela é, sua logística então você que tem que contratar a sua transportadora que vai prestar esse serviço para você.